Essa sos bem com você. <risos> essa tarde para quem me conhece, essa tarde é para quem não me conhece também. E hoje eu vou ensinar um tutorial de maquiagem pra vocês, eu sei que vocês vão falar Ué, mas ela não se maquia direito, ela não sabe fazer uma maquiagem muito bonita Nunca vejo ela com uma maquiagem super wow Mas, eu sei lá, eu fiquei tipo com feeling, senti vontade mesmo de fazer maquiagem Falei, eu quero fazer um tutorial de maquiagem porque eu nunca sei fazer maquiagem Então como eu não sei fazer maquiagem, se der certo essa maquiagem no final, vocês vão, vão tipo para pra vocês e faça também, tá? E, mas se não der certo, só dá um like e comente aqui embaixo Alguma coisa útil pra eu fazer <risos> Porque eu não sei fazer maquiagem Será é que eu não sei fazer maquiagem? aí é, eu não sei fazer maquiagem Eu faço aquela maquiagem super básica em que, tipo, dia a dia Dia a dia também pra festa, dia a dia também pra qualquer evento <risos> Eu não sei fazer nada, nenhuma maquiagem Tipo, ah, essa maquiagem é pra tal festa Essa maquiagem é pra formatura, essa maquiagem é pra... Mas eu espero que dê certo E a maquiagem de hoje, eu postei lá no Instagram Falando qual maquiagem vocês queriam Pra eu fazer aqui A mais voltada foi da Adele A maquiagem é essa daqui Então vou começar logo a maquiagem Já a franjinha, eu vou começar passando o creme Aí da TAPEL, né? Pra da pele, né, para não ficar aquele Aquela pele coquelada A pele horrível, pra durar o dia inteiro Ou a noite inteira Fica assim um pouco vermelho a cara <risos> Mas eu deixo um pouco secar assim ah, Sei lá, pra a pele absorver e ficar tudo mais bonitinho na maquiagem Esses dias eu fui numa palestra, workshop, sei lá, da MAC Que eles fizeram a primeira vez, eu não sabia disso Eu soube quando cheguei lá Quando cheguei lá, eles Essa é a primeira vez, eu... Ahá! Foi muito legal, eles me convidaram Aí o brinde no final, não é brinde Mas tipo, eles me deram essa, essas duas amostrinhas ah, Eita mas essas duas amostrinhas muito bonitinhas assim, ó eu achei super bonitinho E então hoje eu vou usar essas duas amostrinhas aqui Na verdade só usei uma vez Então eu não sei dizer se é boa ou não O nome é Studio Fix Fluid... Qua... Ah flui... <risos> não sei é não sei qual é a cor, mas é uma cor bem mais clara do que a minha pele. Mas é de Fix Fluid. Chama Prep Prime pra passar antes da maquiagem, pra quem não sabe. É, vou começar a pele. Eu não tenho corretivo aqui, já vou logo avisando. Eu passo base. Eu passo, tipo, duas camadas de base. Porque, sei lá, eu não sei. Pra mim, corretivo não dá muita diferença. Nem base não dá diferença. Então, eu usei muito Prime. Meu Deus. <música> Que minha maquiagem não vai ficar, tipo, idêntica da Adele, porque eu não sou profissional. Eee! Então, eu vou, tipo, eu vou ver mais ou menos como tá a foto e eu vou fazer. Então não esperem muito, tipo, wow, que maquiagem incrível. Ah, aí eu vou passar, é, é tipo um BB Cream. Eu vou passar agora um BB Cream, que eu não sei de que marca que é, mas esse daqui. <risos> Daí, tipo, eu passo nessa parte aqui da olheira. <risos> eu não tenho muito É um tipo, ah, eu tenho que passar assim Desse jeito Assim, nesse movimento Não, não tenho muito disso Nossa, esse prime da, ba... da MAC Deixa a pele um pouco peludada, eu gostei Então aprovo esse prime Que é uma amostrinha, mas é, chama Prep Prime Face Protect é, Se vocês encontrarem isso na loja da MAC Tamanho big <risos> Tamanho original, vocês comprem Ou testem, não sei Até agora tá... eu, eu gostei bastante então, depois que eu passo o BB Cream, BB Cream, sei lá, um, tipo uma base, sei lá, alguma coisa pra proteger a pele. <risos> eu não sei o que eu tô passando na minha pele. Mas eu te garanto que é algo muito protetivo. <risos> é, eu vou passar a base agora. <risos> eu tô passando a base sem mostrar, né? Ai, que legal, né? Essa base é da Avon, chama Flawless. Flawless. Ele tem um popzinho e ele vem assim eu Achei ele muito... Nossa, tá sujo eu Achei muito ele parecido com uma base da Chanel Então eu pensei, eu vou ostentar Não ostentando Mas é só é parecido mesmo eu gostei, eu falei, vou levar. E ele é bem, bem bom. Ele é muito bom. Essa cor é a cor bege médio. E ele deixa o acabamento dele, é, a pele meio aveludada. Então, pra quem tem pele seca, talvez não seja muito bom, porque pode ressecar mais. É, mas quem tem a pele oleosa, tipo, ou mista, é legal passar em algumas áreas do rosto, assim. Que ele deixa um acabamento muito, muito bom. Eu gostei. Então eu digo, pra caramba... Aí agora, pra misturar bastante Como eu falei que eu não tenho muito corretivo Eu vou passar essa base branca da MAC do Fix Você deve estar tá perguntando Ué, por que ela não passa com pincel? não tem pincel? Eu tenho pincéis Isso aqui, ó, vários pincéis Eu tenho poucos pincéis, os básicos do básico esse daqui, língua de gato, assim, ó Tá bem sujo e usado Mas eu passo Só que como eu, tipo Eu acho que o com o dedo Ele dá um acabamento melhorzinho do que com pincel Então eu prefiro passar com o dedo, assim Já, na verdade, faço com o dedo Maravilha uh, Antes de fazer qualquer maquiagem Sempre depois da base Eu passo um lip balm Esse é da Burt's Pins Aquela embalagem Laranjinha é de mel Daí, eu passo. <risos> ah, ha, ha, ha, ha, não acredito que eu fiz isso. <risos> Tchau. <risos> não passem no rosto, tá? Só passem no lápis, porque esse aqui é um lip balm. Lip balm. Não é pra passar no, <risos> no olho. <risos> É, mas esse aqui é o lip balm, tá? Então, eu, eu não passo no meu olho, eu passo sempre nos meus lábios Mas não sei por que hoje passei nos meus lábios Quer dizer, no meu olho <risos> O pó que eu vou usar, da Maybelline, é assim Ele é Super Mineral 24, da Maybelline Até agora eu achei ele bom Eu vou passar assim, ó de <risos> careta, né? Eu vou passar em todo, todo, todo o meu rosto, assim, ó Pra tirar todo aquele... Aquela oleosidade, oleosidade básica. Agora que a gente passou um pozinho e tudo mais, eu vou começar no olho. Então, vamos ver a fotinha da Adele aqui rapidinho. Ela tá com uma sombra um pouco rosado. Ela não tá com uma sombra totalmente branca. Eu vou usar essa palheta... Essa palheta é da NYX. Eu não sei se existe, eu ganhei de aniversário. De aniversário não, minha irmã é da minha irmã, isso aqui. Então, é, Tita, eu tô usando essa maquiagem, tá? Beijo, essa sombra. Beijo, tchau. Essa paleta aqui. E eu vou usar este rosinho. Dá pra perceber que isso aqui acabou, né? E isso aqui, tão tudo acabando. Eu uso pra caramba essa palheta. Esse é um rosinha bem bonitinho. Eu vou passar toda a minha Pau, pau, pau, pê, Essa parte do olho aqui. Eu vou passar... Toda essa parte, com o dedinho mesmo eu tô passando. Se você quiser passar com o um pincel também pode. daí eu dou uma esfregadinha assim, ó, com o um pincelzinho bonitinho. Na verdade, só pra dar mais uma corzinha. E é só pra fixar também um pouco do coral que ela tá... Ela tá com coral rosa, sei lá. É meio confuso. Ela tá com coralzinho. Então, eu passar um pouco do branquinho aqui. Só pra pegar um pouco da sombra. Agora, eu não sei qual é essa marca. Mas essa é a sombra da minha irmã também. Tia, <risos> me desculpa. Aí eu vou passar essa... Sombra laranja. Sabe esse pincelzinho que vem nas palhetas, que quase ninguém usa que todo mundo joga fora. Se você tiver um desse, eu vou usar esse. Se você gosta de usar esse. Bom, eu, eu gosto desse porque ele, eu acho que é melhor de aplicar, porque eu vou aplicar um pouco. Usa esse. Mas se você não gosta, você pode usar o pincel. Na verdade, você usa o que você quiser. Aí, eu vou passar só nessa parte aqui de baixo. E parece que ela tá com um corozinho um rosa, um rosa. Só que o rosa não vai aparecer na minha pele. Porque eu vou usar um. um esse laranja, o laranja acho que vai aparecer, vai destacar mais a minha pele do que um rosinha. Porque a cor da pele da Adele é um pouco mais clara. Então eu não tô me chamando de nega, né? Nem não, né? É que eu sou um pouco laranja, é sou um pouco amarela. Então não vai destacar tanto o rosa. Se você gosta de rosinha, quer arriscar no rosinha? Pode arriscar no rosinha, tá? Não precisa ser essa cor exata. Mas eu vou colocar essa corzinha assim, ó, de Adele. <risos> essa cor de azinha, essa cor laranja de Adele. Pra destacar no meu olho. Não sei se dá pra ver muito, mas ficou assim eu dei tipo eu fiz tipo um delineador assim um delineador com sombra esfumassei um pouco com o dedo então tá assim é um pouco laranja mas se você quiser usar outra cor você é totalmente liberado para você usar a Deli tem um côncavo muito fundo eu não sei se é muito mas é bem destacado o côncavo dela então o meu côncavo não é tanto assim ele não tem uma profundidade de wow mas eu tenho côncavo <risos> todo mundo todo mundo tem um côncavo mas então eu vou destacar um pouco se o seu côncavo já é tipo já é bem definido, não precisa fazer essa parte, você já pode pular a próxima Mas eu vou fazer um côncavo bonitinho assim, com um marronzinho, só para destacar, só para ficar mais bonitinho a maquiagem Esse marronzinho aqui, bonitinho aqui, que já tá bem engraçado bem usado <risos> Daí eu vou usar um pincel um pouco mais fluffy, mais fofinho, e eu vou espumar toda essa parte Vou pegar a parte branca dessa palheta aqui. A parte branca, que é essa daqui. E eu só vou aplicar mesmo aqui a parte de baixo da sobrancelha. Depois de fazer assim, essa parte assim, uhum, ficou aquela coisa, né? Vocês não deram pra perceber. Não ficou, uou, oh, nossa, que maquiagem maravilhosa. Não ficou? Enfim, a parte do lápis. É da Faces. Tá bem estragadinho. Tá bem pequenininho já. mini lápis para os olhos da Faces. vai passar. Eu passo sempre... Nessa parte do olho da água superior. É uma opção minha. Então, se você não gosta e tem medo, não passe. Eu gosto de passar muito nessa parte superior. Porque se você vê bem, essa parte dá um pouco mais, tipo. Parece que tem mais cílios e mais volume. Volume não, né? Mas, tipo, ele engana bastante do que essa parte que parece assim que não tem quase nada de cílios. Depois que você pintou a parte superior, acho que ela pintou um pouco também a parte inferior. Ela tava com o olho fechado, então não deu pra ver a parte de. Eu vou passar até a metade. Você gosta de passar tudo no olho? Depende de você. Eu vou esfumar com um pincelzinho que é bem, ele é pequenininho, eu vou esfumar com esse pincel. Música um lápis um pouco mais fino. É, eu vou passar com esse daqui, aqui nessa parte aqui do canto do olho. É só para iluminar com a cor. A cor rosa meio rosinha que eu mostrei da NYX, aquela que eu passei no primeiro na pálpebra. Agora, o próximo passo é o delineador. Uma coisa que é bem difícil. Então, se eu errar, se ficar torto, me desculpem. Me desenho de sorte. Eu não vou ensinar como passar um delineador, porque eu nem eu sei passar direito o delineador. Mas eu começo fazendo assim, eu faço tipo uma pontinha assim. E eu começo daqui e eu vou puxando pra cá. O desenho desse, desse delineado, da Deli, é começando daqui e de cá. É super reto. Então, ela não faz assim. Sim, ela faz tu Nossa, disse a menina que sabe super de delineador, né? Que usa todo dia é, O delineador que eu vou usar é da... Esse delineador Se vocês encontrarem esse delineador, eu acho muito bom É de canetinho Não é de gel, porque eu não sei passar delineador de gel Como sempre, o meu delineador fica um diferente do que o outro, né? Não fica aquela coisa perfeita. Mas se você consegue, parabéns pra você que você... <risos> se você consegue fazer um delineador super perfeito. Então agora vamos por o... a máscara. Gente, o laranja sumiu. Onde eu passei o laranja, eu passei delineador. É Ai, que burro! Depois de passar o delineador, eu vou passar essa máscara maravilhosa, que chama Big Eye. E tem a upper Lashes, que é a parte de cima, que é tipo, você passa a parte de cima, você... Assim, é fininha pra você passar na parte de baixo dos cílios e é muito maravilha. E é uma maravilha essa máscara que eu amo muito, só Eu passo ela e tá ótimo. Eu passo outras também, porque, né, só de uma não, não dá pra viver, né? Quem é muito, muito, gosta muito, muito, muito de cílios de máscara e blá blá blá. De rímel, ama usar vários tipos de máscara. Six and a half hours later later hours Depois de você ter passado a máscara, é, eu vou colo, eu vou pintar minha só um pouquinho, que eu não gosto de pintar muito nice. Só pra dar aquele retoque básico, sabe? Quando fica aquela falhadinha na sobrancelha Eu vou usar o marrom que eu fiz, o côncavo do, do meu olho aqui Esse mesmo marrom eu vou pintar a minha sobrancelha Porque é praticamente da mesma cor Eu gosto bastante de pintar com sombra Porque preencher, na verdade né? Com sombra porque dura mais E eu acho que fica um acabamento melhor Do que eu, que eu usar um lápis o lado da sobrancelha sempre fica mais bonita do que a outra Acho que vocês me entendem um pouco, não sei <risos> Mas da minha sobrancelha é assim Você não quer tão forte assim destacada, <risos> Aí você dá uma menizada com aquele pente Agora, agora vamos passar para o blush o blush que é muito lindo, maravilhoso Meu blush que eu vou usar, não sei se existe É Natura Una É um pêssego assim E a embalagem é assim a cor que eu mostrei pra vocês não tem nome, eu não sei qual é o nome da cor. E eu vou passar aqui nessa parte aqui da maçã no rosto. Música Daí, pra brilhar mais um pouco, e como eu não tenho iluminador, eu vou usar a, a sombra branca dessa palheta aqui que eu mostrei pra vocês. É, que eu usei nessa parte daqui. Música então por isso fazendo isso, tá gente? Se você tem iluminador, ilumina com o iluminador que vai tá muito melhor. Você mistura com o blush assim, a sombra branca, pra ela ficar esfumadinha, bonitinha. Se você quiser, também pode fazer aquela, uma técnica que eu aprendi no canal da Boca Rosa. Se você não conhece ela, é uma coisa bem difícil você não conhece ela Essa é a Bianca Andrade e eu amo muito o canal dela Eu espia se você estiver assistindo esse vídeo Pegar um pouco da base, base, corretivo, sei lá Pegar um pincelzinho assim, ó E passar nessa parte aqui, ó Pra tirar toda aquela sombra, sabe? Aí pra terminar com tudo Eu vou fazer o batom laranja Tá acabando minha bateria, ai Vamos a câmera acabou a bateria E acabou a memória também Tava cheia a memória, então, né Eu tinha que renovar tudo de novo Então eu mudei um pouco o ângulo, essas coisas Mudou tudo, e me desculpem por isso Mas vamos finalizar Esse negócio, porque é só a parte Do batom e já acabou É só isso, então vamos lá. Eu vou começar, linda a boca Eu vou usar batom aquarela Vinho, da Natura E daí eu vou passar no lábio todo tenho uma cor de batom laranja, eu vou usar aquela mesma palheta com a cor laranja Vou passar um pouquinho, vamos ver se vai dar certo Eu não sei, eu tô testando O papel tá com uma cor um pouco laranjada a boca dela E eu não tenho batom laranja, então eu vou usar um pouco de laranja A câmera tá parecendo um pouco rosado, principalmente tá um pouco laranja Então tem um pouco certo se vocês quiserem fazer isso, eu coloquei um pouquinho de água e misturei com a sombra laranja. E deu mais ou menos certo. Então, gente, essa foi a maquiagem. Se vocês gostaram, dão um polegar pra cima. inscreva aqui no canal. Comente aqui embaixo se você quer outras maquiagens. Se você gostou dessa maquiagem ou se vocês têm outras ideias aí. Comente aqui embaixo. Tudo aqui embaixo que eu vou estar tá lendo tudo. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.